Nesse vídeo eu vou te falar como tu pode criar tua conta na Hotmart de forma simples e fácil pelo teu celular. Fala afilhado, seja bem-vindo a mais um vídeo, se você não me conhece meu nome é Wesley Passo, fundador do projeto Você Afiliado é Hoje, onde ajudo pessoas a monetizar na internet seja como renda extra, como criação de um próprio negócio online. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como tu pode criar tua conta na plataforma da Hotmart usando apenas o celular então sem mais enrolação vem aqui para a tela do meu celular agora que eu vou te mostrar o passo a passo de como tu pode criar tua conta a gente acessa aqui o safari uh, no caso se tu tiver um, um ios tu acessa o safari se tu tiver um android tu acessa o google é muito simples pesquisa por hotmart.com e tu vai cair nessa página aqui ó aí tu vai aqui começar um negócio digital ele vai carregar e vai abrir uma nova aba. Carregando, tu pode conectar com teu Facebook. Ok, concordo. Esse aqui é os cookies de navegação. Ou tu pode acessar a tua conta aqui agora, caso tu tiver uma conta. Nesse caso, eu vou criar uma aqui de exemplo para vocês. Uh, seu nome completo, mas esse o rapaz. Um e-mail. Vou botar um, um e-mail de um outro projeto meu. Criatividade no papel.com uma senha vender produtos estou ciente dos termos continuar ele vai carregar agora ele vai te perguntar o que tu vai fazer na plataforma escolha uma das opções você pode mudar de ideia depois ó tem uma ideia de produto digital para vender pela Hotmart quero vender produtos que estão na Hotmart ganhar comissões que seria como afiliado Ainda não decidi. Quero aprender sobre marketing digital e Hotmart. Vamos botar... Que seria como ser afiliado, não é? Vamos colocar aqui entrar. Boas-vindas. Olá Wesley Silva Paz. A Hotmart dá as boas-vindas. Quer ter uma experiência personalizada? É só responder algumas perguntinhas. Não, sem responder perguntas. Se quiser, tu pode fazer isso já. Mas se tu quiser, tu pode deixar para depois. Aqui, ó. Sua jornada Hotmart. Tu entrou na Hotmart é agora o próximo passo é completar um cadastro e o próximo passo é cadastrar todas as redes sociais uh, ter um produto para vender fazer sua primeira venda isso aí a gente faz depois no caso aqui a gente vai completar o cadastro carregou aqui ó aí tu coloca data de nascimento se tu é pessoa física ou, ou jurídica no caso se tu tem cnpj ó, se tu é um microempreendedor individual Uh, no caso aqui a gente é pessoa física, a gente bota a data de nascimento. Essas informações é tudo contigo, mas eu vou preencher aqui de exemplo, tá galera? CPF, uh, coloca o teu CPF aí, Brasil, o CEP, o estado, cidade, o endereço, o número da tua residência, o bairro, o complemento que seria a casa ou apartamento, uh, um código do país, telefone, celular, aí tu salva. No caso aqui eu vou preencher todos os dados rapidinho No caso aqui ele vai te perguntar se as informações estão corretas Ele vai dar um feito ali vai tu, tu confere se o teu CPF, data de nascimento E o CEP, que são informações muito importantes Estão tudo direitinho ó, a gente já completou Cadastro das redes sociais A gente clica aqui A gente pode colocar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Youtube No caso aqui a gente não tem nada ainda Mas eu vou colocar só o Instagram aqui Só para só para exemplo, mesmo, vou colocar o meu Instagram pessoal, Boa espaço. Enviar uh, ótimo, temos aqui um material para você: como comprar tráfego, um guia para o produtor afiliado. No caso, tu pode fazer o download, porque eles sempre vão te disponibilizar material gratuito. A Hotmart é muito boa nisso mesmo. E ter um produto para vender, é fazer a primeira venda. Show! Agora uma coisa. Quando quiser cadastrar, por exemplo, a tua, os teus dados bancários, tu vai ter que efetuar uma venda primeiro, ou seja, vou te mostrar aqui, ó. no caso eu vou, eu vou aqui em dados financeiros, ó. para cadastrar seus dados financeiros você precisa efetuar pelo menos uma venda, depois de começar a vender, além de poder cadastrar seus dados, você também ganha conquista vendedor um iniciante, que seria o desbloqueio da conquista, né? para te começar a vender tu vem aqui em mercado aí tu procura um produto relacionado ao teu nicho lembrando que eu tenho um, um vídeo relacionado que explica tudo direitinho nos melhores nichos para te começar a vender que eu vou deixar logo aqui em cima nos nos cards ó tu, a própria hotmart já te ajuda a primeiras vendas ó. tu pode escolher um, um, um curso um e-book tudo direitinho para te pegar e começar a vender. Ó. Por exemplo, ó, estudar para concurso público. Vamos ver esse aqui. No caso, aqui é um e-book, 4 pilares matadores, 14 graus. Blueprint dele: 84%, ó, 5%. Bem avaliado pela, pelas pessoas. Ele te dá 24 81 e o produto custa 47 Uma boa comissão, uma excelente comissão para te se afiliar, tu clica nesse botão azul aqui, ó, afiliar-se agora. Ele vai te dar um disclaimer aí, uh, reforçando que tu não pode fazer spam, que não pode fazer. certas enganosas, enganando as pessoas. Aí tu coloca aqui assim, me afiliar. Ele vai te avaliar. Pronto, tu já é afiliado. Quando tu entra aqui, no já é afiliado. Ver aqui meus links de divulgação. Tu entra em hot links e para te divulgar esses links é aqui ó, da página de vendas. No caso, página de vendas externas é o certo, que é a página de vendas do produto em si. Aqui a gente acessa nessa setinha, só pra te dar uma, dar uma olhada, acessar. Ele vai acessar, tu pode estar dando uma olhada na página de vendas, se ela é bem construída, tem um vídeo, tem uma promessa legal. Flex Motivação, como estudar para concurso público, zero iniciantes. Aqui pode ver, ó, é bem montada mesmo muito show quero ser aprovado aqui tem os depoimentos de pessoas que compraram produto sobre o autor estudou direito tem um canal Alpha Flix. satisfação 100% garantia sete dias de garantia e aqui tem uma oferta de escassez muito bom por sinal a gente volta aqui no caso ah, Wesley, eu quero divulgar esse produto aqui uh... Porque é do meu nicho, de concurso público. Quero ensinar as pessoas a, a passar em concurso público. Então a gente pega, vem aqui, copia esse link nesses dois papelzinhos. Copiaram, pode ver que copiou. E tu vai divulgando nas tuas redes sociais, monta um canal no YouTube, uh, explicando, uh, monta um, um canal de nicho no Instagram, fazendo, produzindo conteúdo de qualidade, divulgando esse produto. Tu pode também divulgar esse produto a uh, amigos e conhecidos que querem começar a estudar para concurso público, que querem passar, que tem esse desejo de passar de concurso público. Tu pode enviar para eles pelo WhatsApp, Telegram, Direct, Instagram, uh, Messenger, uh, o que for. Tu pode estar divulgando esse produto. No momento que tu efetuar uma venda, aí tu vem aqui, minha conta. Automaticamente o dinheiro vai estar tá aqui. Não te preocupa que ele não vai sumir. O dinheiro ele vai cair na tua conta, que seria a tua comissão, seria aqueles 24, 81 E automaticamente ele vai desbloquear os dados financeiros Aí ele vai te pedir uh, comprovante de residência, tua identidade, para te tirar uma foto E não te preocupa que é tudo muito 100% seguro A plataforma Hotmart é uma das mais conhecidas da América Latina E é, e é muito, muito boa mesmo, 100% seguro Tu tira uma foto dos teus documentos, tira uma foto do teu comprovante de residência coloca aqui armazena tudo direitinho e pronto tá desbloqueado eles vão te avaliar eles levam ali de 1 um a, a três dias para te avaliar mas é tudo muito rápido o processo deles e pronto vai estar tá liberado para te sacar tuas comissões depois de 30 dias que seria o período de garantia do consumidor viu só como é fácil de uma forma simples e rápida pelo teu celular tu consegue criar tua conta rapidinho bom se tu curtiu o vídeo até aqui Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos por aqui. E é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar o material logo aqui abaixo no primeiro link da descrição para te começar de uma vez por todas a iniciar o teu negócio online, teu próprio negócio online e pôr em prática tudo que tu for aprendendo com esse material em PDF. Isso aí. Um forte abraço e até mais. <música>